Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal e o tema dessa vez é otoplastia. O que é a otoplastia? Nada mais é do que a plástica da orelha. Então, essa aqui é uma imagem para representar um pouquinho quais são essas dobras, essas depressões, isso que dá a característica da orelha. Para vocês terem uma ideia, cada dobrinha dessa aqui tem um nome. Então, aquelas mais importantes para a gente é a hélix, que é a dobra superior da, da orelha, essa antihélix, que ela tem dois ramos, um superior ou raiz, chamado também de raiz, superior e inferior, o trago ou tragos em outra nomenclatura, o antitragos aqui e o lóbulo da orelha. Então, essas são aquelas mais clássicas das dobrinhas. E aí a gente tem as depressões, a concha. Que fica logo perto do conduto auditivo externo, do, da parte do buraquinho da orelha, a parte mais externa, por onde entra depois o conduto auditivo interno. A gente tem a anatomia da orelha interna ou do ouvido interno, na nomenclatura mais antiga, que não é o foco da nossa apresentação hoje, mas aqui chama atenção essa concha, que é uma, um, um dos locais que a gente vai falar posteriormente da alteração. Tem a Concha, né? A simba da concha tem aqui essa depressão que é a escafa que vem logo depois da antihélix. falar mais um pouquinho agora na, na imagem mesmo da orelha aqui oh, na foto da orelha. Aquilo é a imagem, aqui é a foto. Então aqui é a hélix, a escafa, a antiélix, a concha, o tragos, o antitragos e o logo. Essas mais que chamam mais atenção no momento da, da otoplastia. Qual quais são as alterações anatômicas da orelha em abano. Então, o que, que vem ser a orelha em abano? É aquela orelha aberta. É... Os adultos, quando vêm para a gente, eles referem que têm um cômodo com essa orelha aberta desde a infância, mas foi postergando, foi deixando, foi passando, e quando chega na idade adulta resolve fazer a cirurgia para corrigir isso. Os adultos já têm essa cartilagem formada, já tem essa cartilagem mais endurecida com a sua própria memória, e fazer essa cirurgia no, no adulto não tem nenhuma outra orientação com relação a esperar um pouco. Na criança é diferente. Então onde que eu quero chegar? Chega uma criança aqui no meu consultório com 6 anos de idade, que já chegou na fase escolar, que tá brincando e começa a ter o bullying, começa a ter aquelas brincadeiras, ah, orelha muito aberto. na minha época chamava de topo gigi, hoje nem, cheio, nem sei o que chamam mais, mas ela é aquela orelha abertinha que os colegas começam a brincar, a gente orienta esses pais a esperar um pouquinho. Mesmo porque quando vai ficando um pouquinho mais velho que começa a brincadeira mesmo no colégio. Então coincide mais com o momento de operar. O momento ideal de operar essas crianças é depois dos 8 anos de idade. Que aos 8 anos de idade essa orelha já cresceu o que tinha que crescer. Então a criança de 8 anos de idade já tem orelha do tamanho que um adulto vai ter. Tem outro ponto também, a firmeza dessa cartilagem, aquele enrijecimento que ela vai ter. A orelha do adulto, a cartilagem é mais dura do que a orelha de uma criança. Você pega a orelha de uma criança, ela é muito molinha. Então a gente tem que esperar um pouquinho essa orelha desenvolver um pouco mais para fazer a cirurgia. E o momento ideal, isso varia um pouquinho de autor, mas a gente tem um consenso que é acima dos 8 anos de idade. Então quais são essas alterações clássicas da orelha em abano? Lembra que eu falei da hélix, da anti-hélix, que é aquela dobrinha, da concha, então os dois pontos fundamentais, as duas alterações clássicas da orelha em abano são, falta da dobra da anti-hélix, então vê que a orelha lisa aqui na parte superior, a falta dessa dobra faz com que essa parte superior abra um pouquinho, e o excesso da concha. Então a hipertrofia dessa cartilagem da concha faz com que essa orelha fique aberta no terço inferior. Então vamos ver na vista posterior. Olha, a falta da dobra fez com que o da dobra da do fez com que o terço superior ficasse aberto e a hipertrofia da concha fez com que essa orelha ficasse aberta. Qual é o planejamento cirúrgico? Então. A confecção da anti a confecção daquela dobra na parte superior e a retirada do excesso da concha na parte inferior. O, a via de acesso é posterior, então a sua cicatriz vai ficar na parte de trás da orelha. Então não é uma cicatriz muito visível, muito aparente. É, quando, principalmente nas mulheres, que depois deixam o cabelo Co cobrindo essa parte de trás da orelha, então fica praticamente imperceptível mesmo essa cicatriz. A exceção são aquelas alterações cicatriciais. A pessoa com tendência a queloide, a, a região da orelha é uma região que pode dar queloide, então você vai ter uma cicatriz aparente nas pessoas com alterações cicatriciais. Aquelas que não têm cicatrizam bem, é uma cicatriz realmente praticamente imperceptível. Então, esse acesso na parte posterior... Levanta essa pele e trabalha a cartilagem tudo na região posterior. O que que faz nessa cartilagem? Dão pontinhos nessa parte superior para fazer essa dobra daquela, daquela região e na parte inferior faz a retirada do excesso dessa concha e a fixação daquele remanescente da concha nessa região aqui de trás que nós chamamos de mastoide. Então a, a retirada do excesso de concha com a, a fixação na mastoide e a dobra da cartilagem superior. No adulto, principalmente, essa cartilagem ela é um pouco mais dura. Ela tem uma coisa que nós chamamos de memória. Então, essa memória faz com que, às vezes, mesmo eu dando ponto, ela tende a voltar e abrir um pouquinho. Um autor descreveu a raspagem anterior dessa cartilagem. Então, a gente vai dobrar na parte superior posterior na parte anterior a gente faz uma raspagem para retirar um pouco dessa memória para enfraquecer um pouco essa cartilagem raspando ela anteriormente ela já tende a dobrar para trás e quando se dá o ponto na parte posterior ela tende a perder um pouco dessa memória diminuindo essa possibilidade dela abrir de novo então esses são os pontos chaves da cirurgia de otoplastia algumas coisas devemos chamar a atenção Quais são as complicações mais comuns? Sangramento local, o hematoma, e a condrite, que é a infecção da cartilagem. Então, de rotina, eu pelo menos passo antibiótico no pós-operatório para evitar essa condrite ou no mínimo antibiótico profilático que é feito no momento da cirurgia, a gente faz logo antes da cirurgia e curativos compressivos para evitar esse hematoma, esse sangramento. Então todo paciente que opera a orelha ele sai com uma faixa cobrindo que nós retiramos 24 horas depois. Qual é o planejamento dessa cirurgia? Se faz exames pré-operatórios de rotina, normais para toda cirurgia, possivelmente, por ser uma cirurgia de pequeno porte, esse paciente pode fazer em regime ambulatorial, em alguns casos até com anestesia local, mas na maioria das vezes nós damos preferência a hospital dia, ou seja, faz a internação desse paciente, ele faz a cirurgia com anestesia local, mas com sedação. O anestesista faz a monitorização desse paciente, dá um sedativo para ele não ver nada, para ele ficar mais relaxado no momento da cirurgia e faz anestesia local. Terminado essa sedação, o paciente pode até receber alta da recuperação anestésica, ou seja, ele vai de alta no mesmo dia. É uma cirurgia de porte pequeno, com sangramento mínimo, ele vai com aquele curativo que eu falei, que é o enfaixamento, esse curativo nós retiramos com 24 horas e depois orienta o uso de uma faixa. Na minha rotina, essa faixa, é, ela é usada por 7 dias direto, durante 24 horas por 7 dias. Por quê? Porque colocando essa faixa, você evite que ao dormir, você dobre essa orelha e possa forçar esses pontos além disso faz essa ligeira compressão para evitar esse sangramento então, o uso ela 24 horas por 7 dias e depois nós orientamos usar mais um período só para dormir, para evitar mesmo que, que se dobre essa orelha durante o, o sono. Mas no geral, uma cirurgia de recuperação rápida, uma cirurgia tranquila e que tem um pós-operatório que os pacientes não queixam de muita dor e o resultado é imediato, né? Você tem a orelha inchada ali, fica, ela incha um pouquinho, mas você já vê essa, esse reposicionamento da, da orelha no Pós operatório imediato ok então essa são são alguns foram alguns esclarecimentos com relação à autoplastia se ainda surgiu alguma dúvida entre em contato conosco pelos nossos canais de comunicação facebook o instagram ou o próprio canal do youtube estamos à disposição para outros esclarecimentos e aguardem novos vídeos se gostou curta e compartilha muito obrigado